E hoje, para conversar com a gente sobre o Uniafro, sobre o programa, enfim, sobre as atividades que o compõem, a gente convidou a Tanara Forte Furtado, que é supervisora pedagógica do ForPROF, o Centro de Formação Continuada de Professores, coordenadora adjunta do Uniafro e professora de um dos eixos temáticos, o eixo temático 3, que trata de especificidades do racismo no Brasil. Uh, queria iniciar, uh, Tanara, a respeito principalmente do programa, assim, para a gente introduzir o ouvinte, uh, quem não conhece o como é que surgiu a ideia de, de propor esse programa, uh, enfim, boa tarde. Boa tarde. O, esse programa, Diálogo sobre a Erélia e Educação Básica, a gente brinca que ele é o irmão gêmeo do curso Niafro. O Niafro ele surgiu aqui na universidade em 2013, ele é um programa, faz parte de um programa do Ministério de Educação e ele tem como público alvo os professores e professoras da educação pública do Rio Grande do Sul. No decorrer dos anos, de 2013 até 2017, a gente recebeu muita demanda de alunos da Universidade dos cursos de licenciatura, não somente, mas muito expressivo dos alunos das licenciaturas, que não estavam ainda atuando nas salas de aula. Como eles não estavam contemplados no público-alvo do Uniafro, nós nos reunimos com a equipe de professores e com o restante da coordenação e pensamos então por que não otimizar o Uniafro também para os alunos da Universidade. A Uh, estudantes que estão em processo formativo e não entraram ainda na sala de aula. Então, a gente juntou essas duas ações e ele vai se diferenciar basicamente do Uniafro na dimensão da atividade de intervenção em sala de aula. Os alunos do Uniafro, que são professores já em escolas, eles participam de discussões teóricas e depois implementam ações com seus alunos da educação básica. E os alunos do Diálogos, como são estudantes em processo formativo, eles participam de todas as discussões teóricas, mas eles têm um outro tipo de trabalho. Lá no final, eles produzem uma reflexão sobre o que nós discutimos sem efetivamente implementar as atividades nas salas de aula. Esses alunos, eles são de ensino médio? Eles são de bacharelado? Os alunos do diálogo são alunos regularmente matriculados aqui na URGS em cursos de licenciatura. Inicialmente esse era o público-alvo, mas surgiu uma nova demanda de alunos de bacharelado e de alunos de mestrado e doutorado. Então a gente também abarca, amplia o público-alvo e acolhe né, na medida das vagas que a gente tem disponíveis o público que vem aparecendo, priorizando sempre no Diálogos, os alunos das licenciaturas. Que essa formação, então, já é anterior ao que os professores no, no, no Uniafro têm. Isso, no Uniafro, o Uniafro é um curso de formação continuada, de capacitação em serviço, e o Diálogos, um curso de formação inicial. E os objetivos principais desses dois uh, programas, enfim, porque eles uh, são certamente semelhantes. Isso. Na verdade, de um modo geral, o objetivo principal do curso é instrumentalizar né, os estudantes, os cursistas, para mediar os conflitos raciais que surgem efetivamente nas escolas. A gente sabe que é muito difícil, de um modo geral, no nosso país... É, assumir que temos uma sociedade racista é bem complicado, um racismo estrutural e estruturante que nos compõe, que vem aí é, como herança do processo de escravização que a gente vivenciou por tanto tempo. E quando isso chega na escola, é muito difícil de mediar os conflitos. Até mesmo a palavra racismo é uma palavra muito difícil de ser dita nas escolas. Tanto os professores quanto os gestores é, demonstram muita resistência. Eles preferem utilizar palavras como é, preconceito, bullying, é, ou por exemplo, numa brincadeira de recreio, estão lá os meninos conversando e um colega chama o outro colega de macaco, né? E esse colega que é chamado de macaco aceita e dá risada. E os professores tendem a olhar para isso com naturalidade. Então, o que a gente vem é promover a discussão de, bom, chamar de macaco não é legal e aceitar ser chamado de macaco também não é legal. Tem um conflito aí que precisa ser conversado e mediado a nossa ideia, então, é que os professores e os futuros professores, no caso do diálogo, estejam mais preparados para mediar esses conflitos quando eles surgirem na escola, porque eles surgem desde a educação infantil até o ensino superior, na verdade. Os professores que, que, que... Bom, são cinco anos já de programa, né? Os uhum. professores que, que se inscreveram, que participaram nesses, nesse período, nessa meia década já, eles procuram vocês para entender como é possível mediar isso? Ou são professores que já têm uma, uma predisposição a combater o racismo em sala de aula e, e tentam, de repente... Uh, Uh, enfim, buscar formas Abrir de. de exatamente, buscar fazem. formas de, de, de combater e de até conscientizar as pessoas a respeito disso. É muito interessante essa tua pergunta, porque é um público muito é, vasto, né? A gente tem desde professores que desconhecem a lei 10.639, <coughs> que é uma lei de 2013 que altera a LDB no artigo 26A e vai dizer da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. O NIAFRO, ele surge, e depois do Diálogos, para ajudar a implementar essa lei. Então, quando a gente recebe os professores no início do curso, ou mesmo os estudantes da universidade, no caso do Diálogos, a gente tem desde aquele professor ou estudante que desconhece a lei, né, e a gente apresenta aí uma novidade. A gente tem, sim, um público bem importante na região metropolitana, é importante dizer que já conhece a lei, não que no interior não conheçam e não trabalhem, mas na região metropolitana é um quantitativo mais expressivo de professores que já promovem ações de combate ao racismo e querem aprimorar. E também um, um grupo bem interessante de pessoas que conhecem a lei, mas não se sentem preparados para mediar os conflitos. Então, eles buscam um curso com uma inquietação. Bom, eu sei que esses problemas existem, mas eu não sei... E como resolver. E um parto público bem interessante, e a gente brinca assim que na aula final do curso é, é sempre uma revelação de professores que relatam lá no final que a partir do curso começaram a ver com outros olhos os conflitos que aconteciam. Eles olhavam, eles olhavam os conflitos com naturalidade e diziam, inclusive, não, na minha escola tá tudo bem, na minha escola não tem racismo, na minha turma isso não acontece. Porque aconteciam as brincadeiras, como a primeira que eu exemplifiquei de chamar de macaco, mas lá no final do curso eles dizem, nossa, o preconceito estava aí, a discriminação estava ali e eu que não via. É, é a naturalização do preconceito a e, e a reação, muitas vezes, do agredido como uma forma de legitimar isso, né, e isso. tornar natural, né? Essa é uma inquietação que os professores trazem muito no curso, e aí vou falar dos professores, porque não tanto do Diálogos, mas do NIAFA, porque, digamos que eles estão efetivamente em sala de aula, né? Então, quando a gente propõe alguma discussão, é muito comum que a criança ou adolescente Uh, ela ela não se uh, autonomeie, se auto-identifique como negro ou negra, né? Então, a professora vai fazer uma atividade e os alunos dizem, não, eu sou moreno, né? Eu sou, eu sou café com leite, ou não reconhecem os seus familiares como negros e os professores tendem a estranhar e dizer dessa dificuldade de mediar essa situação com um aluno que não se auto-identifica. É, e o que a gente faz é conversar muito sobre os aspectos psíquicos, né, da dificuldade que tem de se auto nomear negro, porque, se a gente pensar nas crianças, elas estão vendo cotidianamente que ser negro não é legal, porque poucos são os brinquedos, poucos são os personagens em filmes, poucos, tanto em telenovelas brasileiras como em filmes norte-americanos de diversão, que é o que eles mais assistem, Teve o Pantera Negra, né? que foi assim, um divisor de águas para as crianças negras Mas até então, esse repertório ele não está ali E aí tu vai ver nos cargos de poder, poucos são os negros Os artistas, poucos são os negros, excetuando-se o futebol Que os meninos tendem a associar muito, porque né, grande parte dos jogadores são negros Então essa criança de algum modo está lendo socialmente que não é legal Então ela não quer ser né? Então, assim, ela não tem conta, ela não tem um tônus emocional que a gente diz como um adulto para dizer, não, eu sou negro e isso é legal isso não é um problema. É um processo que vai se construindo. Muitas vezes as famílias têm dificuldade e essa, essa construção ela é fortalecida na escola por professores que já estejam preparados. Então, o diálogos, ele vem complementar essa ação do NIAF. Em, um, em uma dimensão, a gente está trabalhando com professores que já estão em sala de aula e numa outra dimensão com futuros professores. A ideia é que eles já cheguem nas escolas, né, discutindo essas questões, até porque na universidade é um processo que está se construindo e a gente ainda não tem essa discussão garantida nos cursos de licenciatura, com exceção do curso de pedagogia, que aprovou no ano passado e iniciou nesse semestre uma disciplina obrigatória de educação para as relações étnico-raciais. Então, para pedagogia já é uma disciplina obrigatória. A ideia, o que a gente gostaria e espera que aconteça com o passar do tempo é que a gente forme um quadro para que essa discussão ocorra obrigatoriamente em todos os cursos de licenciatura, porque ela está prevista nas diretrizes curriculares da EREA. Se a lei é de, é de 2013 a respeito de história e cultura africana, são cinco anos 23. até... Ah, 2003. 23. Ainda assim é muito pouco. São Ainda assim é muito anos. pouco porque, enfim, né, o fim da escravidão foi em 1888. Exatamente. né então, é, eu acho que isso também deve dificultar muito a identificação dessas crianças negras com a sua própria cultura, né? Sim, Além sim. de toda a questão de mídia, enfim. Sim, a gente é, tem se discutido muito no sentido de compreender assim. As diretrizes curriculares, que é um documento mais amplo, elas vão falar numa dimensão de conteúdo, que é ensino de história africana e afro-brasileira, e ela vai falar em educação para as relações étnico-raciais, que são, então, as relações interraciais entre brancos e negros. Nas diretrizes está, está escrito brancos e negros, mas, de um tempo para cá, a gente vem substituindo por negros e não negros, né? porque a gente tem outros grupos não necessariamente uh, brancos mas na lei das 1639 só está apontado o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. Essa dimensão das relações, ela está nas diretrizes e não está na lei. Então, hoje a gente vê um grande desafio, que é pensar assim, para além dos conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira, pensar a dimensão das relações entre as pessoas. Porque um professor, ele pode chegar... É, para dar uma aula, por exemplo, de História da África, né, e uma coisa muito interessante acontece nas escolas, por exemplo, é que o Egito é na África, né, e difícil, é, não é comum essa associação na aula de História, se a gente pensar, se eu for pensar tudo, de repente, é, pessoas que estamos escutando aí entre 30 e 40 anos, quando a gente aprendeu história e a gente aprendeu Egito, vamos parar para pensar um pouquinho se a professora lembrou de fazer o link de que o Egito era na África. Isso não era feito, isso é recente. Então, o professor pode chegar, por exemplo, para falar de Egito, pode falar que Egito é, fica em África e daqui a pouco surge uma piadinha racista na sala de aula ele faz que não ouve e continua dando aula de Egito. Então, de algum modo, ele está sim contemplando a lei, porque ele está colocando os conteúdos na aula, mas ele não tá é, discutindo essa dimensão das relações, que é a dimensão de sofrimento e de dor, que é o que a Gladys uh, Kercher, que é a Coordenadora Geral do NEAF do Diálogos e eu, é, pontuamos muito, que racismo é sofrimento, racismo é dor, né, e a gente acredita que é dor em duas dimensões, naquele que é vítima da dor, mas também naquele que provoca dor, porque alguma coisa uh, na educação dessa pessoa, né, no aspecto de humanidade, não está bem. Né? Se ela precisa usar isso para ferir alguém, é porque ela também não está bem. E esse é um grande desafio, pensar que é dor e, e, e que é muito difícil, né? para mim como adulta, para as crianças muito mais. Fala um pouquinho sobre o eixo temático que tu vais, uh, enfim, contemplar no, no programa. Especificidades do racismo no Brasil. Uh, é um tema, eu sei, a gente poderia ficar falando duas horas <risos> claro. aqui sobre isso. Mas assim, pontualmente, algumas questões assim que tu queira destacar a respeito... Uh, porque o racismo no Brasil, ele tem realmente particularidades bem, Sim, bem próprias, gêneros, né? É Exatamente. É, esse, essa discussão, ela surgiu... A partir da terceira edição do Uniafro, e no Diálogos, então, ela já está desde a primeira, né, desde a primeira turma. Por quê? Porque quando a gente vai falar de racismo, as pessoas tendem a falar de Estados Unidos. E dizer, não, mas aqui não foi assim, lá foi muito pior. Lá eles não podiam frequentar os mesmos lugares, nos ônibus tinham que sentar na parte de trás. Aqui no Brasil não é assim, a gente tem uma outra relação, a gente é miscigenado, a gente é mestiço. Esse a gente é miscigenado, a gente é mestiço, tem um nome que a gente chama de mito da democracia racial, né? Que é algo que vai dizer que no Brasil as relações raciais são muito tranquilas, especialmente se comparar com as relações norte-americanas. Na verdade, o que há é uma diferença entre o modo como nós no Brasil nos relacionamos com a raça, e nos Estados Unidos, e muito fortemente no sul dos Estados Unidos. Se lá nos Estados Unidos a gente teve uma interdição legal de leis que determinavam espaços, aqui no Brasil essa segregação ela se deu na informalidade, na intimidade. Essa é a grande diferença. É, eu estou resgatando alguns dados do Niafro em função de um estudo que eu estou fazendo E encontrei registro mu registros muito interessantes das regiões, especialmente de campanha do Estado E um dos prédios que foi é, é, mencionado por uma das cursistas ainda existe Era uma, uma né, com duas portas de entrada Uma porta para negros e uma porta para brancos Isso era crime, porque no Brasil, desde sempre, pós-abolição, a segregação racial foi crime Então não estava na lei que isso poderia existir, mas nas práticas, nas relações, isso se deu. Um outro fato muito conhecido que a gente tem é aqui no sul do Brasil, e acredito, no Rio Grande do Sul, e acredito em outros lugares, são os clubes. Os clubes de negros e clubes de brancos. Existiam tanto agremiações apenas para negros, porque os negros não eram permitidos é, de entrarem nos clubes sociais para brancos. Como clubes mistos separados por uma corda, em que negros ficavam de um lado do clube e brancos ficavam do outro. Isso a gente encontra aqui em Morro Alto. Não precisa ir muito longe de Porto Alegre. Então, daí a nossa dificuldade enquanto sociedade de problematizar essas questões, porque as pessoas vão recorrer à dimensão legal e dizer que oficialmente, na força da lei, o Brasil não segregou, mas nas práticas nós segregamos. E tem uma pesquisa muito legal da professora Lília Moritz, que, que conversou, eu não lembro agora a mostragem, mas foi bem importante, ela perguntava para as pessoas, é, tu é racista? E a pessoa dizia, não. Mas no Brasil tem racismo? Tem... Tá. O Brasil é racista sim, tu é racista? Não Então se assim, mais de 90% do público respondeu que não era racista Mas que o Brasil é racista Então se 90% das pessoas dizem que o país é racista Mas 90% se dizem não racista Tem alguma coisa aí que não está bem esclarecida a intersecção de 80% é, né, Não está tá fechando E também aqui no, no Brasil, diferente dos Estados Unidos O nosso preconceito racial vai se dar fortemente pelo marcador da cor da pele né? Então, aqui a gente tem um fenômeno que a gente chama de colorismo. Então, assim, tu vai ter desde o branco de o negro de pele clara até o negro de pele mais escura e tu vai ter faixas de negritude em relação à cor da pele, então faixas de racismo. Né? Uma pessoa negra de pele clara tem mais facilidade de acessar alguns espaços com uma certa tranquilidade do que uma, uma pessoa negra de pele escura. Nos Estados Unidos isso não acontece, tu tem um marcador que é de sangue, que é de família. Então, se tu tens, até teu avó, ao, ao avó, um antepassado negro, tu é lido socialmente como negro, mesmo que tu tenha uma pele clara. A gente teve o fenômeno do casamento do príncipe mais novo da Inglaterra, né? E aquilo foi muito interessante no Brasil. Para o mundo todo, a esposa dele é negra e no Brasil ela é morena. Né? E aí todos os convidados de África que estavam no casamento Foi muito interessante E o povo brasileiro Não, mas ela é morena, ela é como a Juliana Paz né? Que é uma atriz muito famosa A Juliana Paz vem de uma família negra Ela tem um irmão negro de pele escura E quando as pessoas sabem, elas... Esse é o racismo do Brasil. Então, esse eixo esse, esse temático vem para ajudar as pessoas a entenderem como que o racismo acontece aqui e na, no que ele se diferencia do racismo norte-americano. Mas eles existem e talvez o nosso seja mais difícil de problematizar porque ele se dá na intimidade, na conversa de bar e na piada. Muito bem, Tanara Forte Frutado, supervisora pedagógica do FORPROF, coordenadora adjunta do NIAFRO e professora de um dos eixos temáticos do programa de extensão Diálogo sobre Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Básica. Muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco. Parabéns pelo trabalho de vocês e, enfim, sucesso aí em mais essa, essa edição do programa. Nós que agradecemos o convite, muito obrigada. A gente espera encontrar o pessoal lá a partir do dia 9 de outubro, então, que é a primeira aula. Muito bem, vamos agora às notícias da extensão.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 O Salão de Extensão propõe a mostra, divulgação e integração das atividades de extensão desenvolvidas pela URGS. O evento faz parte do Salão URGS 2018, que neste ano tem como tema Vozes Diversas, Diferentes Saberes. A Mostra de Teatro 2018 do Departamento de Arte Dramática da URGS traz novos espetáculos para o mês de outubro. A peça Não Especificados ocorre nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, na Sala Corpo Santo, ao lado da Sala Redenção. Todas as apresentações da mostra são gratuitas e precisam de retirada de senha no local uma hora antes do o evento começar. A mostra de teatro é uma exposição anual de trabalhos de conclusão do curso de graduação em teatro oferecido pela URGS. Neste ano, o evento também está comemorando os 60 anos de atividades do Departamento de Arte Dramática. A programação para outubro e para os próximos meses pode ser encontrada no site do Instituto de Artes.